YouTube, milésimo inscrito. É um vídeo de comemoração e agradecimento. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Um vídeo bem curtinho, porque eu fui aprendendo ao longo do tempo que é importante a gente agradecer né, as pequenas, grandes conquistas que a gente vai tendo ao longo do caminho. E acontece que por esses dias, ontem ou um anteontem, o Google me contou que nós chegamos ao milésimo inscrito no canal Ciência Terra Nova dentro do YouTube. Sendo assim, muito agradecido, muito agradecido por acompanharem o trabalho, eventualmente divulgarem e, principalmente, sei que tem algumas pessoas realizando, executando esse, esse trabalho a partir dessas dicas tem executado coisas bem legais em suas casas, então cumprimento é, por conta disso. Agradeço, né? O canal vai crescendo. Não tenho grandes pretensões né, em ser um YouTuber, nem é nada disso, né? Mas tenho assim pretensão de compartilhar o conhecimento. E aí, aproveitando o milésimo inscrito, vou contar para vocês que estou preparando também a possibilidade de cursos virtuais e presenciais. Se eventualmente você tiver interesse, entre em contato que a gente conversa. Legal? Então, é isso. Um grande abraço e a gente continua por aqui.